Ah, tá. Então cortesia, quanto tempo a gente faz cortesia? Tem nas aulas, né? 10 minutos num pé, 10 minutos no outro. O que, que eu estou fazendo aqui com vocês? As minhas aulas, embora a gente acabe entregando muito conteúdo, mas elas são também cortesias. Este momento de agora é o um momento para vocês de cortesia do todo o meu conteúdo que eu tenho nos meus cursos. Entendeu? É um jogo aberto. É um jogo aberto. Ah, nossa, eu adoro o seu conteúdo, Roberto, então isso é a minha cortesia, entendeu? É isso que eu estou... Tô... é essa a minha degustação do meu curso, são esses momentos que eu faço live, nossa, adorei o conteúdo, nossa, a maratona foi fantástica. No final da maratona vai ter um convite para quem quiser ser meu aluno, ter o meu certificado, entendeu? É a minha cortesia, então seja claro com o seu cliente, mostre, é uma cortesia,